Bom dia a todos e a todas, amigos da rede social. Voltamos para a semana do, do delega em dizer que na rotina de uma semana foi basicamente é, o que chamou bem a atenção foi uma operação em que foi envolvida toda a polícia do sertão, principalmente da região da nossa região do sertão em que conseguimos é, é, prender uma quadrilha de 25 pessoas, os quais é, dois policiais militares envolvidos. E todos foram recolhidos, incluindo é, acusação de, de assaltos a bancos, aos correios de telégrafos, à Caixa Econômica e pistolagem e também é, negociação de, de drogas com tráfico né, de drogas na região, os quais se concentrava na, naquela região onde atuamos. E graças à inteligência das nossas polícias, conseguimos é, desbaratar essa quadrilha e tranquilizar a sociedade, porque eles agiam contra a sociedade, contra a população, do sertão, e conseguimos, após uma intensa investigação, graças a, ao trabalho de todos os policiais e investigadores envolvidos. Isso foi realmente o, a, o grande momento né, desta semana, em que conseguimos realmente, após uma sequência de investigações, conseguimos é, desmontar é, essa quadrilha, de criminosos que agiam contra a população do sertão. Então, só podemos parabenizar a atuação de todos os colegas envolvidos neste nesta operação, que foi um sucesso. Os demais foram rotineiro, violência doméstica. O que chamou mais atenção foi um sujeito que estava aterrorizando a cidade, com com pequenos assaltos de celulares e roubo de, de dinheiro e, e também uso de drogas, os quais, é, no conjunto, também culminou com a violência contra a sua ex-companheira. E nós conseguimos investigar e, e, e ao mesmo tempo, é, conseguimos pegar em flagrante delito que foi recolhido à cadeia pública né? e enquadrado um flagrante de, de ameaça e violência. Então, praticamente, foram esses destaques, mas teve ouro, e vários casos os quais nós conseguimos resolver, porque quando o delegado resolve questões é, pessoais, particulares, indivíduos que brigam contra amigos, meu irmão que dá uma facada no outro e... e, e famílias que se brigam entre si. Nós conseguimos, é, com, com diálogo, com conversa, resolver e solucionar o problema para não justicializar tanta coisa que já já tem demais é, né, no poder judiciário. E no, o nosso esse trabalho preventivo é um trabalho muito importante, que evita até é, uma, uma sequência mais perigosa, como... Como, como, por exemplo, crimes de, de homicídio, de feminicídio. Enfim, em resumo, a semana do, da, do delegado do delega foi desse jeito. Com muita ação, é, com muito esforço, muito cansaço, mas com um objetivo alcançado. Né? A questão é que a gente também não pode, não dorme, Na né? polícia não dorme e é 24 horas no ar. Quando eu estou ausente, tem uma semana, dos colegas que ficam no meu lugar, e a gente não para um segundo, sempre combatendo o crime. E por combater o crime, o que chamou atenção ontem foi é, na rua da nossa amiga Marinalva, lá no bairro de São Bento, em Bahia, onde no restaurante, na hora do almoço, é, as pessoas estavam lá almoçando, é, fazendo as suas refeições diárias, e chegou dois jovens, né, inclusive um filho de, um, de uma professora, armado anunciaram o assalto e tentaram fazer um arrastão. E com a arma em punho, ameaçando as pessoas de, do perigo né, de mortos. Tinha dois policiais da paisana almoçando naquele local. E eles não vacilaram e, e trocaram é, tiros né, com os bandidos. os bandidos morreram. E essa situação me chama muita atenção, porque é lógico que a ação policial foi correta, agora o que me chama a atenção é essa banalidade né de jovem das pessoas não temerem mais a, a morrer é como se nós estivéssemos realmente numa crise cultural intensa né que que dá que dá que dá atenção principalmente pela né, pela forma de que as pessoas não estão ligando mais com a vida não estão mais respeitando as pessoas ou seja o estado o estado e, e, e, e as instituições não têm resposta dentro disso, a não ser realmente se preparar mais, estudar mais essas mentes criminosas que deixaram de ser um serial killer para ser uma, uma generalização completa do crime né? como se fosse o um coletivo assumindo um coletivo de marginais e futuros marginais assumindo um serial killer em que as pessoas. Elas não têm nenhum problema em matar e morrer. E, de certa forma, a polícia está fazendo o seu papel, mas está enxugando gelo. Porque, cada vez mais, essas ações estão sendo, é, de forma cotidiana, aparecendo, nos, peg nos pegando não de surpresa, mas sabendo o que vai acontecer. E nós precisamos, e precisamos sim, de... É, de nos preparar do ponto de vista de mais estudo científico da psicologia criminal, da criminologia, para que a gente possa né, tentar né, acabar com, com essa sangria, que é, sem sombra de dúvida, né, uma, uma caçada que precisamos das mentes criminosas, que a todo dia, de forma cotidiana, aparece é, no nosso cenário tanto brasileiro e até mesmo em partes do mundo. Então, é uma situação hoje que nós estamos vivenciando e é preciso que a polícia, a segurança pública, investigue mais, é, invista mais nessa área da criminologia, da psicologia criminosa, para que a gente possa estudar né, essas ações, que são ações coletivas, né, como se fosse é, uma, uma substituição substituições de criminosos toda hora, todo instante. Se mata dois ontem em Bahia, vai aparecer mais dois hoje, depois de amanhã mais dois, ou seja, é uma guerra, uma guerra sem fim, né? Em que a polícia, ela, o, ela aciona o, né, os seus meios necessários, de forma correta, os padrões normais, mas que repercute, né? Geralmente repercute numa insegurança coletiva geral em que ninguém né, está seguro. Ninguém está seguro, né? Imagina você no almoço com a sua família no restaurante e aparece dois bandidos armados anunciando um assalto, uma arrastão. E se não tivesse a presença daqueles dois policiais à paisana, alguém poderia sair ferido, alguém poderia ser morto inocentemente. Ou seja, é uma generalização completa, há um descontrole total né, da sociedade e que o Estado ainda não deu resposta, não tem respostas concretas. Hoje, é, nós temos a nível nacional um governo que realmente levantou, e por isso que sensibilizou a maioria da polícia militar, da polícia civil, e sensibilizou do ponto de vista de que tem que haver mais garantia quando o policial na hora de matar, né, de se defender o Estado, defender a sociedade, seja mais protegido. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente observa que os direitos básicos da, da, da polícia é, são negados. Né? São negados porque o policial, ele não é respeitado como um trabalhador policial. Primeiro, o STF proíbe a polícia militar sindicalizar. Proíbe a justiça proíba a sindicalização. Proíbe a lei também que se faça greve. Ou seja, quer queira ou não, os policiais eles vivem como subcidadãos. E o governo atual, esse governo de sete meses, né, do governo Bolsonaro, ele levanta as bandeiras imediatas, concretas, mas não leva em consideração a coisa mais importante do mundo, é se transformar o trabalhador policial em, em cidadãos. E a questão da segurança pública tem que observar que é uma, uma questão é, que diz respeito a todos nós. Independente de ideologia de centro, de direita ou de esquerda, todos temos que ter responsabilidade da segurança pública. E o profissional, o policial profissional, profissionalizado, ele é competente, justamente para evitar mais violência. Né? Quanto mais violência que a polícia demonstra em razão da reação, da necessidade da reação, usando SNIP e usando qualquer necessidade de padrões normais, como, por exemplo, que aconteceu no Rio de Janeiro, em que foi corretíssimo né, a ação policial, né? a sociedade parabenizou que nós não devemos... É, Parabéns, é a comemoração é, do governador Wilson Itzel, Itzel, lá do Rio de Janeiro em que saiu vibrando. Isso a polícia não aceita, né? Não aceita, né? Esse oportunismo. E além do mais, não há necessidade, porque quanto mais a gente usar os padrões é, normais, a sociedade vai observar que a justiça usa de forma, a polícia usa de forma é, competente, né, as armas e, lógico, quando há um excesso de violência, um excesso de comemoração, significa que o policial ele está não está ainda profissionalizado, porque o policial é para proteger a sociedade, é para dar garantia, é para que o bandido saiba, né, que que a sociedade tem proteção e que ele não pode agir. E quando a polícia age, age de forma um padrão normal, mas, por consequente, traz uma repercussão extremamente negativa quando há um, um governador, né, chefe de Estado, comemorando, vibrando com, com uma, a morte de um, de um sequestrador, que ninguém adivinhava, que ele estava sem arma, mas que foi correto do ponto de vista da ação, fulminante da polícia, mas de forma incorreta o uso, né, a propaganda é vibrando como se fosse um, um gol da seleção brasileira numa partida final de uma Copa do Mundo. Isso é inconsequente. Então, hoje, o que nós observamos é de que essas garantias é, que foram nos serviços que, for, que estão sendo reivindicados, estão corretas, mas esconde né, a bandeira principal né, da polícia hoje, que é, sem sombra de dúvida, mais investimento da, na inteligência, justamente para a gente estudar essas mentes coletivas criminosas que estão sendo fabricadas todo dia, toda hora, e, ao mesmo tempo, reconhecer né, que a polícia é uma polícia trabalhadora, de trabalhadores, os quais seus, seus direitos básicos não são reconhecidos. Esses direitos básicos, em razão, é, porque há, muito, há vários momentos em que a polícia é convocada para combater, inclusive, movimentos que reivindicam até direitos para os policiais, mas eles são obrigados porque são proibidos de sindicalizar, são proibidos de é, fazer greve, de, de reivindicar movimentos é, salariais, melhoria de trabalho, porque, do ponto de vista é, do Estado brasileiro, os policiais não são reconhecidos como cidadãos, são reconhecidos como sub-cidadãos. Então, nós somos subcidadãos porque nós, é, não temos esses direitos básicos serem reconhecidos. Por consequente, claro, a bandeira do Bolsonaro reivindicando de que a garantia de, de que o policial que usa os padrões normais para defender a sociedade, ou seja, de matar bandido, seja protegido. Mas, em contradição, esses direitos básicos não são reconhecidos. Ainda não são reconhecidos. Ou seja, o policial continua é, como subcidadão do ponto de vista dos seus direitos básicos. Então, praticamente, no que nós podemos dizer, que a violência é uma manifestação né, de incompetência, em razão de que, o Estado não consegue responder o que está acontecendo no país, que é a fábrica de marginais, de bandidos, e a polícia, toda hora, todo instante, desbaratando quadrilha, enfrentando bandidos, arriscando a vida, onde vários policiais foram mortos, e esses direitos básicos, gente, eles não são reconhecidos ao policial. Isso que está errado. Isso que está incorreto. Tanto do ponto de vista de qualquer tipo de ideologia, seja de direita, com o atual governo de Bolsonaro, com as suas bravadas, as suas promessas e a sua superficialidade em defesa dos direitos básicos do, do policial, como da esquerda, que teve uma oportunidade, né? teve a oportunidade, mas é, secundarizou a questão da segurança pública. Então é preciso que a gente saiba de que o combate à violência só se faz com inteligência, com estudo. E isso é uma questão que está na pauta, né? Ou seja, está é, na ordem do dia né, de todos os policiais conscientes, progressistas, os quais é, consideram-se policiais trabalhadores a serviço da sociedade, a serviço da população. Muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser.